Final de 1944, França já quase totalmente liberada, os aliados preparam o um assalto final sobre o exército alemão. Não a menos que se consiga uma vitória rápida, o inimigo ganhará tempo para se entrincherar na Alemanha e finalizar o desenvolvimento de suas novas e poderosas armas secretas. Enquanto as tropas soviéticas invadem pelo leste, os exércitos ocidentais se concentram em um único objetivo, liberar Bélgica e os Países Baixos, cruzar o Reno e derrubar o coração do Terceiro Reich. As habilidades dos comandos serão de grande ajuda nessa empreitada. Pólvora molhada. Setembro de 1944. Os Aliados começam um rápido avanço sobre a Bélgica. Todos os esforços se dirigem a um só objetivo: cruzar o rio Reno. Começam os preparativos para a operação Market Garden. Em sua retirada em direção à linha Siegfried, os alemães tentarão demolir a ponte sobre o rio Moça, ao norte de Lier, a fim de bloquear o caminho às tropas aliadas. Seus homens devem impedir que a destruam a todo custo. Oficial, essa é uma operação muito delicada. Escute com atenção. O inimigo colocou várias cargas explosivas sobre a ponte. Cada uma delas tem um zapador inimigo encarregado. Suas ordens são vigiar-se entre si e detonar suas cargas a qualquer suspeita de alar. Portanto, terá que se livrar deles quase simultaneamente. Uma vez feito isso, escape nessa direção. Quero essa ponte intacta, oficial. Boa sorte. Saudação, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos, hoje vamos continuar com Comandos Atrás das Linhas Inimigas, hoje na Missão 16. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada geral no cenário. Esse é o 17º vídeo dessa série. Se você perdeu algum anterior, já sabe! É só conferir! Isso mesmo, a playlist correspondente! Muito bem comandos, o plano é o seguinte, devem impedir que destrua a ponte, quero que o espião pegue o uniforme, no total são quatro safadores inimigos, o da parte superior será trabalho do espião, o da parte inferior será trabalho do franco atirador, e os da parte central será trabalho para o mergulhador, uma vez feito isso, reúnam todos no caminhão e escapem nessa direção, entendido? Em frente! Muito bem. Devemos aproveitar o trem para yes. agir. Uhum. -huh. Headshots. Yeah. Right. I'm ready. Bye. Uhum. Whatever you say, officer, fine. Yes, sir. Yes, sir. Coming right over. Sir. Não esqueça que temos vídeos novos toda semana. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative I as see. notificações. Bye. Whatever you say, officer Yes, sir Halt! Halt! Right out, sir Immediately, sir halt. Halt. I'm ready Whatever you say, officer Urra! Uh -huh. <laughs> Isso aí eu nem preciso ser Yes, sir. I'm ready. Muito bem, agora pegar o uniforme. I agree. E o Marine já para água. Fine. Fine. Eu entendi. O Aye, please. Yes, sir. Yes, sir. Pronto, o marino já está posicionado. I understand. Whatever you say, officer. Beleza, já estamos com o nível o espião já pode cruzar a ponte. I'm ready. Lembrando que esse jogo dá suporte para multiplayer. Então se bateu aquela vontade de jogar. Considere participar aqui de um vídeo no um canal. Mande uma mensagem aqui pelo YouTube mesmo. Ou acesse o Discord do canal. Todas essas Acredito. informações você encontra na descrição do vídeo. I see. Whatever What you talk? say, officer. I agree. I see. I'm ready. E por último, franco atirador. E devemos encontrar Coming. uma posição na okay. qual tenha tiro. Right. Coming. Isso. Right. Muito bem, muito bem. Todos apostos. Agora. Isso. Vai, vai, vai, vai, vai. Uhum. Yep. Yep. Beleza! Isso! Beleza! Uf. Que complicado isso, hein? Primeira vez que você for jogar isso, com certeza você vai passar uns bons minutos tentando executar essa manobra. Essa operação. Eu entendo. O que você diz, I agree. Whatever you say, officer. I see. Five. Five. venham. Verletzter. Alarm! Alarm! I understand. I agree. Whatever you say, officer. I understand. I understand. I see. <laughs> Yes, sir. Coming, sir. Coming. Uh -huh. I'm finna. To... Coming. To... Right. Coming. Okay. Yes. Yep. I'm finna to... uh -huh. stay. To... Alarm! Alarm. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença I... no próximo vídeo. I agree. I agree. E vambora! Hi radian! Hi! E é isso aí, me tornei um brigadeiro. A próxima vez que eu for chamado para missão, vão perguntar: devo trazer o brigadeiro, senhor? Daí responderá: não, obrigado, estou dando um tempo no chocolate. Dispensa!